Você pode colocar, por exemplo, rubim, diamante, ouro. Então, é uma rosca comprida. Que mesmo que ela ficar metade desenroscada não tem problema de perder também. Uma rosca comprida. Agora nós já tem ela pronta. Aí os amigos que tiver interesse, o contato está aí embaixo aí do vídeo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 ela você tem que trabalhar com elas aí nessa média aí, ó. É uns 20 centímetros, mais ou menos, uma da outra. Aqui ela já tá querendo caçar algum prego, alguma coisa aqui. Então, esse é o. Então, esse é o modelo Sim. dela